Como transformar as suas ideias em um roteiro? E como tirar essas ideias do papel e transformar em um vídeo? Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber! Olá amiguinhos! Para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre como fazer um roteiro para os seus vídeos. Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre por que você precisa fazer um roteiro para os seus vídeos. Quando você grava um vídeo sem um script, sem um roteiro, sem nada, dependendo do conteúdo do vídeo que você está abordando, caso você não manje muito do assunto, pode acontecer de na hora que você está abordando o assunto, você falar a mesma coisa várias vezes, porém de formas diferentes, tornando assim o seu conteúdo redundante e o que mais acontece é de na hora que você está lá fazendo já a sua edição do seu vídeo você nota que você esqueceu de falar alguma coisa ou que você esqueceu de fazer alguma coisa em seu vídeo ou pulou alguma cena e isso não teria acontecido se você tivesse gravado com um roteiro. Ok então como criar um roteiro para os meus vídeos? Bom antes de tudo eu devo explicar para vocês que assim como a maioria de vocês, eu também não fiz faculdade de cinema, então eu não sei o padrão certo, correto, para se criar um bom roteiro. Mas isso não impede você de tentar criar um fazer anotar as suas ideias claro que tudo depende do conteúdo que você vai produzir eu por exemplo aqui no meu canal existem vários vídeos em que eu não precisei de roteiro para fazer então quais vídeos você precisa fazer um roteiro é claro que se você vai fazer uma sketch um curta ou um vlog com ceninhas você vai precisar fazer um roteiro mas quando você vai fazer aquele vídeo de perguntas e respostas onde você responde seus inscritos talvez aí não seja tão necessário o um roteiro pois você vai estar apenas lendo as perguntas e respondendo, até porque se você planejar o que vai responder pode ficar chato, mesmo assim eu aconselho que você sempre utilize os tópicos por exemplo, você vai ali e anota mais ou menos o que você vai fazer ou responder ou falar ou alguma coisa que você realmente não pode esquecer. Botando os tópicos em ordem mais ou menos, você já vai ter um mini roteiro. Existe um quadro aqui no canal chamado Top Views e sempre que eu vou fazer ele, é quase impossível eu fazer sem um mini roteiro porque no Top Views eu preciso planejar mais ou menos aonde vão ficar as falas e aonde eu vou sincronizar o vídeo que eu vou fazer os comentários em cima. Já no outro quadro que eu faço aqui no canal, que é o Viajando com o Mico, eu não necessito de roteiro nenhum, pois é simplesmente eu viajando e mostrando os lugares aonde eu estou e falando sobre o que eu estou achando do lugar e como eu me sinto o roteiro ele tem que ser feito sempre que você vai criar alguma coisa, alguma história ou fazer uma narrativa em cima de algo. Daí é necessário que você tem um roteiro, mas quando você quer passar algo mais realista, algo mais espontâneo, daí você não necessita de roteiro. Ok, mas antes de você tentar criar um roteiro, script ou um storyboard, se você gravar sozinho ou com outras pessoas, é importante que você anote todas as suas ideias. Independente se é possível ou não realizar as ideias, anote tudo, jamais descarte uma ideia. Depois de você ter todas as suas possíveis ideias, você deve filtrar. Quais ideias eu posso realizar no momento? Isso já vai dar uma ajuda no orçamento caso você precise ter alguma coisa que no momento você não tem condições de pôr em vídeo. Ok, depois de filtrar as ideias que podem ser realizáveis, é claro, então você deve escolher a melhor ideia, levando em conta o orçamento, o local, o cenário, as pessoas que vão precisar gravar com você e tudo mais. Você já tem mais ou menos em base o que você vai colocar no seu roteiro para a história que está criando. No seu vídeo. Acredito que nessa história você vai precisar de personagens. Então antes mesmo de escrever a sua história, você deve pensar nos personagens da sua história. Quais as características mais marcantes de cada personagem? Depois de você já ter desenvolvido seus personagens, vamos à história. Toda história tem um começo, meio e fim. Isso se resume a introdução, conteúdo e Conclusão, vou dar o exemplo deste vídeo para vocês. Eu sempre começo os vídeos do projeto Como Ser Youtuber com uma frase de efeito, abordando mais ou menos o que será o conteúdo do vídeo. Após a frase de efeito e as boas-vindas, vem a vinheta do canal ou do projeto. Depois da vinheta, geralmente, eu me apresento e começo abordando sobre o conteúdo do vídeo. Isso pode variar com uma apresentação. Você pode fazer a apresentação no começo ou então você pode... Trazer o conteúdo primeiro, uma introdução do que será o conteúdo, e depois você se apresentar. Isso depende de como você quer chamar a atenção da sua audiência. Na parte da apresentação do conteúdo, você pode trabalhar como você achar melhor. Eu prefiro trabalhar com tópicos, anotando tudo que eu preciso para não esquecer. Se você não se sente seguro com tópicos ou então não consegue improvisar na hora de falar, você pode então escrever todas as coisas que você vai dizer após apresentar o conteúdo, você então deve fazer a conclusão de tudo, né? Na conclusão, você também não deve esquecer de agradecer as pessoas que assistiram o seu vídeo até o final. Isso é claro, não precisa ir em roteiro, mas, se você vai esquecer, é bom anotar. Se você vai trabalhar com sketch ou curta, é importante que você crie um script. Anote todas as falas dos seus personagens para eles irem decorando e falarem na hora da cena espontaneamente, sem precisar ler. Se você preferir também, você pode criar um storyboard. Você pode desenhar mais ou menos como você quer o enquadramento da cena com os personagens o ambiente e as falas, se preferir. Quanto mais completo o seu storyboard, menor o tempo de gravação. Pois assim você não ficará procurando nada e já vai saber exatamente o que você quer. Você vai direto ao ponto. Bom, amiguinhos, espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas de como fazer um roteiro para os seus vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Assim você estará me ajudando. Se você conhece alguém que quer ser youtuber, ou você tem aquele amigo que você acha que deveria fazer vídeo, vídeos para o YouTube, compartilhe esse vídeo com ele, assim você estará ajudando o seu amigo e também estará me ajudando. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado, assim sempre que tiver alguma novidade. Você vai ficar sabendo por lá. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo novo. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que no final do projeto eu estarei fazendo um vídeo respondendo todas as perguntas. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!